Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra a respeito das pragas do Egito Vocês já devem ter notado que a gente está duas semanas para a Páscoa E que também estamos passando no mundo por uma fase de isolamento por conta do coronavírus Primeiro a gente pode relembrar o que aconteceu no Egito Depois a gente pode fazer um paralelo sobre o que está acontecendo aqui E aí no final, sobre o que a gente deve fazer diante de tudo isso e o livro de Êxodo conta que o povo de Deus estava cativo no Egito e estava um pouco acostumado em viver como escravo dentro daquele local. No Egito tinha alimento, tinha moradia, mas aquele não era o lugar que Deus tinha prometido para o povo dele. E vocês conhecem é o final da história, o povo de Deus acabou saindo de lá após as 10 pragas. Então eles tiveram que passar por essa fase em que foi necessário reconhecer quem realmente era Deus e quem realmente eram os deuses do Egito. O o faraó tentou impedir a saída do povo de Deus, mas Deus levantou diversos sinais para mostrar que esse era o momento em que eles deveriam sair do Egito, que está relacionado com o chamado de a gente se afastar das coisas do mundo. Sair fora da Babilônia, sair fora do apego e da dependência dos sistemas. E dentro das pragas do Egito, a gente viu gafanhotos, a gente viu pestes. E a última praga foi a morte dos primogênitos, que são os filhos mais velhos de cada família. A gente pode observar que, assim como os deuses do Egito representavam as grandes entidades, os grandes poderes que aquela nação tinha, a gente pode perceber que as 10 pragas estão relacionadas aos 10 ídolos do Egito. Um dos deuses do Egito era o próprio rio Nilo e outro falso deus era o Faraó ou o herdeiro, o filho do Faraó. Você percebe uma ligação com o que está acontecendo hoje? Essa praga chamada de Covid-19 está atingindo quem? Você percebe que ela é uma praga que ela chega aqui no Brasil pelo menos, por intermédio de pessoas que costumam viajar para outros países, que têm recursos financeiros e que mesmo na Itália a região que foi afetada principalmente foi a Lombardia um local privilegiado você consegue perceber uma semelhança com o que aconteceu no Egito? E o que a gente tem que fazer nesse momento? É se isolar simplesmente? Você percebe que a recomendação que foi dada por o povo judeu naquela época foi que o sangue do cordeiro estivesse sobre os potência das casas. E hoje nós somos a casa de Deus. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que perceber o chamado que Deus está nos fazendo para sair dos sistemas. A saída dos sistemas na verdade ela é um privilégio ela é uma bênção. E essa palavra é para que você considere que esse êxodo, esse movimento de saída é o que Deus pretende fazer com esse processo de pandemia. Talvez seja uma forma de Deus dizer que essa cidade super estruturada como São Paulo talvez não seja suficiente para te dar segurança, que as próprias riquezas não são suficientes para fazer com que você permaneça imune ao que está acontecendo agora. Tem momento em que o povo fica parado no deserto sendo que Deus tinha dito para eles caminharem na direção do mar vermelho e a palavra de Deus chega para Moisés dizendo, por que, que vocês estão orando pedindo socorro? Diga ao povo para que marche foi no momento da marcha que o mar se abriu, porque um povo recuado, com medo, temendo ser pego pelo inimigo, abandonou todas as chances de atingir os propósitos de Deus. É importante deixar claro que essa mensagem não vem para respaldar as mensagens do presidente ou de qualquer ministério público, porque eles não são os de nossos deuses. Quero que você entenda também que esse vídeo não vem respaldar o fato de que, agora como os cultos voltaram a ser permitidos, que as sinagogas fiquem cheias novamente. Até porque o êxodo também é um chamado de saída da dependência dos sistemas religiosos. Você não precisa frequentar uma sinagoga para estar perto de Deus. Você não precisa ir para uma instituição religiosa para que Deus venha te abençoar. Até porque Jesus disse que a oração que ele vai ouvir é aquela que você faz dentro do seu próprio quarto, com a porta fechada. E outra por qualquer pessoa em sã consciência também não vai ficar colocando uns aos outros sob uma condição de risco sem que isso seja necessário. Então preste atenção no que Deus está querendo te dizer com esse chamado de êxodo. Será que é uma saída do sistema financeiro? Do sistema religioso? Do sistema de escravidão que existe por intermédio de escolas ou mesmo das empresas? Uma das coisas que aconteceu quando o povo judeu saiu do Egito é que ele ficou lamentando os prazeres que ele desfrutava nos sistemas do Egito. O povo queria Comer bem, viver bem, mas isso não era o melhor que Deus tinha preparado para eles. E é muito interessante perceber que hoje as pessoas também estão lamentando que elas não têm trabalho, também porque não podem assistir o culto da sinagoga, Lamentando porque não podem ir à escola. Será mesmo que a gente precisa de todos esses sistemas? Será que Deus não é suficiente para aqueles que ele chamou para fora desses sistemas? Os deuses do Egito já caíram e os deuses do mundo também estão caindo. Será que você vai voltar para eles? No próximo vídeo a proposta é falar um pouco a respeito do Espírito de Roma e curiosamente pode ter alguma ligação com o que está acontecendo hoje na Itália. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, faça um comentário abaixo, colocando sugestões ou outros apontamentos. Compartilhe com outras pessoas que você entende que também possam ser edificadas. Falou!